Ele foi o responsável pelo início das atividades da fábrica da marca no Brasil e foi um marco divisor no mercado, principalmente pelo aproveitamento de espaço interno, sendo construído de dentro para fora, conforme foi dito na época. O vídeo de hoje tem um sabor italiano especial. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos, quero convidá-los a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Siga-nos também no Instagram e no Facebook, onde diariamente diversos posts retratam o mundo do automóvel. A história de hoje sobre o grandes brasileiros é a história do Fiat 147. Carros da marca Fiat começaram a circular pelas ruas brasileiras no início do século 20, vindo importados da Itália, sendo os preferidos de algumas autoridades da época. A partir de 1950, a aceitação cada vez maior de modelos da marca chamou a atenção da matriz e iniciou um processo que atravessou os anos 60 até que, em junho de 1972, foi assinada uma carta de intenções com o governo de Minas Gerais para a construção da fábrica em Betim. Em abril de 1973, foi criada a Fiat Automóveis S.A., com seu futuro parque industrial a ser construído no quilômetro 9,5 da rodovia Fernão Dias, em Betim, que teve sua construção iniciada em abril de 1974. A fábrica previa o início da produção em dois anos, com base no Fiat 127 italiano. Então, algumas unidades desse modelo foram trazidas para cá para testes de rodagem e avaliação em diversas condições. Além do carro, seriam produzidos também motores para o projeto brasileiro e para exportação. Em 1975, o mercado de automóveis do Brasil estava curioso para conhecer a novidade que sairia da fábrica que estava sendo construída em Minas Gerais e o nome oficial Fiat 147 foi definido. No início de 1976, o carro estava pronto e foi apresentado ao então governador de Minas, Aureliano Chaves. Tinha motor de 1.048 cilindradas de projeto de Aurelio Lampredi engenheiro da Ferrari, diferente do motor de 903 cilindradas do Fiat 127 italiano. Em 9 de julho de 1976, foi inaugurada uma moderna fábrica, com edifícios construídos com paredes de estruturas metálicas, na presença do então presidente Ernesto Geisel, ao qual também foi apresentado o Fiat 147 movido a álcool. Testes eram realizados com protótipos para que fossem tomadas todas as providências necessárias para que o futuro lançamento estivesse dentro dos padrões projetados pela fábrica. Após três anos do início da construção da fábrica, o Fiat 147L foi lançado para a imprensa em um modelo único em ouro preto Minas Gerais, onde jornalistas especializados puderam fazer um test drive do carro até Belo Horizonte. Para o público, o carro foi mostrado durante o décimo salão do automóvel como linha 77, onde entre as montadoras presentes, apenas a Fiat apresentou um carro completamente novo, no terceiro maior estande da exposição, e também fez um passeio externo oferecido aos seus visitantes. Dentre os modelos expostos, havia protótipos de teste, as primeiras unidades movidas a álcool, um modelo em corte e a primeira unidade produzida em série, com o chassi número 1, na cor cinza Itapema Metálico, que foi doada à Brave e posteriormente sorteado, tendo como ganhador um distribuidor da marca do Rio de Janeiro, a Milocar. O Fiat tinha 3,62 metros, linhas angulares e o primeiro motor transversal do Brasil de exatos 1.048,8 cm cúbicos, que desenvolvia potência bruta SAE de 55 cavalos e 7,8 kg de torque a 3.800 rpm, com taxa de compressão de 7,2 para 1, e um câmbio de quatro marchas em um carro com peso em ordem de marcha de apenas 800 kg. O carro apresentava uma distribuição de peso bem balanceada e excelente estabilidade. Vinha com grande área envidraçada e com espaço interno de dar inveja a veículos de categoria superior. Estava disponível nas cores branco-alpe, bege-sábia, amarelo-marema, azul-laguna, azul nout, vermelho vulcano ou vermelho romano, com estofamentos em preto, abóbora ou marrom, e porta-malas de 352 a 953 litros, conforme a posição do encosto do banco traseiro e tinha o um step junto ao motor. Ótima visibilidade e excelente espaço interno eram os adjetivos mais usados para definirem o modelo. Vinha com pneus radiais de série, bancos dianteiros individuais e banco traseiro inteiriço reclinável, pino de regulagem de farol, luz interna e foi o primeiro carro nacional a possuir vidro térmico traseiro. Outro atrativo do 147 era a suspensão do tipo MacPherson, com molas helicoidais na dianteira e fecho de mola transversal na traseira, aliando conforto à boa estabilidade. A segurança também recebeu muita atenção no projeto, principalmente em uma época que entrou em vigor os novos itens obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, como duplo circuito de freios, carroceria de deformação programada, caixa de direção posicionada atrás do motor com troncos e junções em maior quantidade e com fixação deformável. Para o lançamento do carro, várias ações de marketing foram feitas, como mostrar que o carro percorria os 14 km da ponte Rio Niterói com menos de 1 litro de combustível, exaltando seu baixo consumo de combustível. Subir e descer a escadaria da Igreja da Penha com seus 365 degraus, sem nenhuma preparação mecânica saltar com um carro em um campo do exército no Rio de Janeiro para mostrar sua resistência e mostrar o carro em uma Roda da Morte com o piloto J. Cardoso fazendo looping e outras manobras com o carro Em 1977, surgiu o 147 furgoneta destinado ao transporte de carga que foi muito utilizado por empresas do governo e frotistas Em 1978 Surgiram os modelos Standard e GL. A versão L teve alguns itens de acabamentos melhorados, como a inclusão de carpete no lugar do curvinho e bancos mais confortáveis. A versão Standard vinha com para-choques e maçanetas na cor preta e acabamento mais simples, e o GL possuía painel mais completo e redesenhado, interior mais luxuoso limpador e lavador do vidro traseiro, além de novas cores. Modificações mecânicas também foram feitas, que resultou no ganho de um cavalo de potência SAE e aumentou seu torque com melhora no consumo. Nesse ano, recebeu o título de carro do ano pela revista Auto Esporte. Em 1978 também, a Fiat desenvolveu um motor a álcool 1.3 de 62 cavalos que durante os testes acabou se mostrando mais adequado para o uso do combustível. Este modelo foi entregue a algumas empresas do governo para serem utilizados em diversas unidades comercializadas através de governo e frotista. Em setembro de 1978, um Fiat 147 100% álcool realizou o que viria a ser o teste definitivo para a criação do primeiro motor brasileiro álcool uma viagem de 12 dias e 6.800 km pelo país, sendo quase metade por vias de terra e variações climáticas de mais de 30 graus. A linha 79 pouco mudou em relação à anterior. As alterações foram basicamente em acabamento interno, com a troca de revestimentos e a inclusão de novas cores. Surgiu também como linha 79, o Fiat 147 GLS com motor 1.361 cavalos com maior desempenho e melhor acabamento e diferencial com relação alongada apresentava acabamento externo diferenciado com uma faixa preta nas laterais faróis amarelos de neblina fixados no para-choque e nova logotipia internamente o painel ganhou volante esportivo, novos instrumentos como o conta-giros, marcador de pressão de óleo, relógio, além de acendedor de cigarros e rádio AM FM. O Fiat 147 Rally também foi apresentado completando a linha como uma tendência europeia de modificar carros básicos, apimentando um pouco seu desempenho com algumas modificações estéticas. Ele utilizava o mesmo motor 1.300 do modelo GLS, porém rendia 72 cavalos, resultado da troca do carburador de corpo simples por um carburador de corpo duplo e utilização de escapamento duplo. Para acompanhar as modificações mecânicas, algumas alterações visuais foram feitas, como a tomada de ar no capô, os faróis de milha e logotipos diferenciados além da adoção de faixas laterais mais largas e um spoiler dianteiro. Internamente foram instalados volante esportivo, assentos de encosto alto e reclináveis, voltímetro e manômetro no painel e cinto de segurança de três pontos. Também como linha 79, foi apresentada a picape Fiat usando como base o 1.47, podendo vir com motores 1050 ou 1.300 e tinha capacidade para 380 kg de carga. Em 5 de julho de 1979, chegava às ruas o primeiro carro a álcool de produção em série do mundo, o Fiat 147. Na época, álcool ainda era só uma promessa como alternativa a cara e poluente gasolina. Havia uma desconfiança na durabilidade dos motores feitos para utilizar o álcool, que ainda não eram vendidos ao público e ficou restrito aos carros governamentais. A revista Quatro Rodas promoveu um teste histórico e inédito para descobrir as vantagens e desvantagens do combustível alternativo. A Fiat participou com o Pioneiro 147 Álcool em Interlagos. Durante os testes, todo o cuidado foi tomado com as manutenções conforme ditado pela fábrica e foram realizadas análises constantes do comportamento dos componentes mecânicos. Por conta disso, a Fiat deixou um 147 com peças sem proteção para corrosão e outro com a chamada bicromação. Os carros rodaram mais de 55 mil km no Autódromo de Interlagos, com aprovação geral, apesar da atenção especial ao ataque do álcool nos motores. Em 1980, o modelo ganhava sua primeira reestilização para as versões L, GL, GLS e Rally, com uma nova frente, chamado de Fiat Europa, com um capô mais elevado, grade com leve inclinação para frente e luzes de direção do lado dos faróis principais. Foi o primeiro carro nacional a utilizar para-choques de polipropileno, e na traseira, a iluminação de placa foi substituído por duas peças para iluminação pela lateral. Internamente, ganhou tomadas de ar direcionais e bancos com novos revestimentos, nas cores marrom claro ou bege. As versões picape, standard e a furgoneta continuavam com o visual antigo e surgiu a Fiat Panorama, a versão perua do modelo com a frente Europa, com desenho exclusivo para o mercado nacional, com capacidade de porta-malas de 669 a 1.292 litros, conforme posição do encosto do banco traseiro. Ela tinha a vantagem da ampla abertura da porta traseira, que juntamente com o para-choque rebaixado, facilitava o acesso à carga. Vinha nos modelos C e CL, sempre com motor Mini 300, e foi o primeiro Fiat nacional a ter freio a vácuo e cinto de segurança de três pontos com enrolador inercial, esse item opcional. Para completar a gama, em setembro de 1980 surgiu o Fiat Fiorino, um furgão que mantinha a frente antiga e acabamento semelhante ao 147 Standard. Tinha a capacidade para 2,5 metros cúbicos de volume e suspensão traseira reforçada. Para 1981, apenas algumas alterações em acabamento e reposicionamento de opcionais e itens de série foram realizadas. Os bancos podiam ter revestimento preto ou marrom em veludo para versão L, em tecido estampado na GLS e veludo tipo espinha de peixe na Rally. Todos os modelos ganharam uma nova manopla de câmbio e a disponibilidade de motores também sofreu alteração, ficando as versões standard LGL com motores 1.050 ou 1.300 e os GLS Rally apenas com motores 1.300, podendo todos eles serem a álcool ou a gasolina. No dia 25 de março foi lançada a nova picape, agora também chamada de Fiorino que tinha Fiat Panorama como base, aumentando sua capacidade de carga para 500 quilos. Em julho, foi a vez da versão 147 série especial aparecer, em comemoração às 500 mil unidades produzidas. Vinha com pintura especial, faróis de iodo, servo freio, bancos com revestimento em veludo exclusivo, rádio AM FM estéreo, cinto de segurança de 3 pontos e motor 1.300. Algumas melhorias foram realizadas esse ano nos motores a álcool em relação à corrosão e a partida a frio, aumentando assim sua economia de combustível. No Salão do Automóvel, no final de 1981, foi apresentada a Pickup City, que era uma Fiorino picape com a frente Europa, que deu um ar esportivo ao modelo. O furgoneta também ganhou a Frente Europa, e o Fiorino Fechado ganhou outras versões, como a Vetrato, Combinato e 7 Journey, com configurações diferenciadas de bancos e laterais envidraçadas. Ainda no salão, a Fiat apresentou seus motores movidos a gás metano como estudo e um motor a diesel destinado à exportação. Na linha 82, a Fiat mudou as designações de seus modelos para CCL Top Racing O Standard passou a se chamar 147C O L passou a ser CL O GLS alterou para Top E o Rally foi alterado para Racing A versão GL não teve substituto A partir daí, todos passaram a ter a frente Europa E os modelos comerciais ficaram com a frente antiga Algumas alterações foram feitas novamente No reposicionamento dos equipamentos de série opcionais e as versões Top e Race tinham como opcional o teto Solar. Na parte mecânica, foram utilizados novos sincronizadores da primeira e segunda marcha, tornando os engates mais suaves. Em 1983, surgiu o Fiat 147 Spazio, uma versão mais luxuosa do Fiat 147. Essa versão foi produzida na tentativa de modernizar o modelo. Incorporava para-choques de plástico envolventes, no estilo alusivo a modelos contemporâneos da marca como Fiat Ritmo e foi oferecido nas versões CL, CLS e na versão esportiva TR. O Fiat Panorama C e CL seguiam as mesmas alterações estilísticas da linha Spazio. Novos faróis, maiores do que os usados no modelo Europa e a grade com cinco barras paralelas viriam a ser a nova identidade dos modelos da Fiat. As lanternas traseiras eram mais largas e mantinha uma iluminação de placa lateral. Vinha com espelhos retrovisores maiores e o vidro traseiro teve um aumento de sua área. Na mecânica, a caixa de direção foi desmultiplicada, dando maior conforto e maior segurança, e surgiu o câmbio de cinco marchas. Ainda em 83, apareceu o um sedã Fiat Audi, que dividia a mesma plataforma com a Panorama, o que lhe garantia um bom espaço interno. Seu porta-malas era o maior da categoria e vinha apenas com motorização 1.300, a gasolina ou a álcool, sendo que este último recebeu algumas atualizações para garantir maior durabilidade. Ganhou também uma válvula Termac na entrada do filtro de ar, que mantinha constante a temperatura da mistura ar-combustível, melhorando assim sua dirigibilidade. Outro sistema adotado foi o Cut-Off, controlado por uma central eletrônica que cortava o fornecimento de combustível em uma descida, sem o carro estar em aceleração, sem que ele se desligasse, diminuindo o consumo de combustível. No ano de 84, a linha Espazo ganhou molduras largas nas caixas de roda e frisos laterais mais largos. Internamente, ganhou um novo volante e pombo da alavanca de câmbio. Também vinham com um console redesenhado, novos revestimentos de banco com novos apoios de cabeça e relógio digital, além de acendimento automático de iluminação do porta-malas. Para os Fiat Panorama e Fiat hoje, novas rodas estavam disponíveis como opcionais. A picape Fiat saiu de linha e o câmbio de cinco marchas passou a ser oferecido para o motor 1.50 também. Em agosto de 1984 foi lançado o Fiat Uno e a Ampulheta começava a contar o tempo para o final da linha. Em 1985 a linha Spazio saiu de linha e o Fiat 147C ganhou um novo acabamento interno. Por fora ganhou a frente do Spazio e novas cores. Uma versão esportiva do Fiat Oggi, denominada CSS, foi apresentada com 300 unidades produzidas e vinha com um motor 1.4 de 78 cavalos que seria homologado para o campeonato de marcas e pilotos e tinha um câmbio de 5 marchas com relações mais curtas. Apenas na cor preta tinha menor altura livre do solo, suspensão traseira mais firme e novas rodas esportivas. Por fora recebeu um spoiler na dianteira e dois aerofólios traseiros. Internamente tinha cintos de segurança vermelho, painel do espaço TR e volante exclusivo. O Audi também ganhou uma versão especial chamada de Pierre Balmain, fabricada de janeiro a março de 1984. Disponível na cor bege áureo, tinha acabamento interno monocromático, para-choques, grade, frisos e plástico externos marrom, vinha com o símbolo PB da grife no painel e inscrições nas laterais. E por fim, vinha com duas malas da grife do estilista. Toda a linha Fiat com motores a álcool recebeu o um dispositivo de partida frio automática em 1986. Em 87, o 147 e a Panorama saíram de linha, restando apenas os modelos comerciais que terminaram sua trajetória em 1988. Na trajetória da linha 147, alguns modelos especiais fizeram parte da sua história. Alguns deles tiveram seu desempenho melhorado com a instalação de turbo, como os modelos feitos pela Empro ou os preparados pela Silco, que garantiam um melhor rendimento. Em 1980, a Carmanguinha projetou um modelo desenvolvido para a picape Fiat 147, informalmente chamada de jardineta, com espaço para cinco passageiros. Era composta por uma grande capota de fibra de vidro com teto em dois níveis, ampla área envidraçada e grande porta traseira. Sua comercialização foi inviabilizada em função do lançamento da Panorama e do Fiorino. A Fitpal de empreendimentos e representações também fez uma versão do Fiat 147 com a frente Europa. Tinha acessórios como grade preta sem logotipo, faróis de neblina, retrovisores esportivos, para-choque com defletor dianteiro e aerofólio. Rodas de alumínio e teto solar completavam o um estilo exclusivo. Vinha em cores diferenciadas e tinha instrumentos e volante especial. Na mecânica, coletores de admissão e escapamentos retrabalhados e duplo carburador geravam 75 cavalos. O responsável técnico era Jorge Letre, preparador e gerente de competição da Vemag nos anos 60. Uma revendedora autorizada a Fiat de Brasília, em 1981, adquiriu dos irmãos Fittipaldi seu projeto de preparação do Fiat 147, relançando-o com o como nome de Eldorado 1.3. O carro, que tinha acabamento esmerado, apresentava grande quantidade de intervenções estéticas e aerodinâmicas. Seu motor a algo 1300, conseguia proporcionar uma velocidade máxima superior a 150 km por hora. Ele foi exposto no 12º Salão do Automóvel e era propósito da empresa construir 10 unidades mensais. Porém, a meta não foi alcançada e logo a produção foi suspensa. A Sulan também fez alterações no modelo, quando apresentou, em 1980, um Fiat 147 Cabriolet, chamado Sulan 130 SC, derivado da picape Fiorino. Algumas versões de corrida participaram de vários campeonatos em pistas de terra e asfalto. E alguns fora de série usaram como base mecânica Fiat como os carros dardo e faros. O carro também foi transformado em brinquedos, como modelo de carro de bombeiro, ambulância, carro de camping, autorama e miniaturas. Em 2019, para celebrar o aniversário de quatro décadas do lançamento do primeiro carro movido a álcool, foi realizado um evento na fábrica em Betim mostrando a primeira unidade produzida com a oportunidade de acelerar na pista de testes o primeiro carro produzido a álcool no Brasil como se tivesse acabado de sair da linha de produção. O exemplar raro, que na época foi vendido para o Ministério da Fazenda de Brasília, faz parte do acervo da Fiat e está praticamente original, sem restauração. E aqui finalizamos mais um vídeo da nossa série Grandes Brasileiros. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!